Que, Durazno, que... para mim, é um projeto que, além de ter essa proposta de invenção na, nos modelos de produção, tem essa busca também é, estética que, para mim, é, é muito importante num projeto. Um projeto tem que ter... ele tem, uma, ele tem uma, um perfil, ele tem uma personalidade, ele é um projeto que nasce com uma personalidade muito forte, justamente por essa opção de... E financiamento de uma forma bem alternativa e essa busca estética com esse personagem e com essa mistura de, de documentário e ficção que hoje já se quebraram todas as barreiras, mas ele também está nessa, é, nessa busca de uma história. E por isso pra mim ele, ele me encantou bastante essa essa junção dessas duas coisas e por isso eu, eu acredito muito que ele vai, vai vai vingar porque vai dar certo porque ele é um ele, ele tem muita personalidade, ele é um projeto com personalidade em todos os sentidos assim, desde a produção até a direção e tô torcendo pra isso. <risos>